Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do, da hora e do dia que você estiver vendo esse vídeo Que Deus te abençoe é, Heverson aqui, RM Multicel, mais um vídeo aqui para somar com vocês, tá bom? É, na verdade eu vou deixar uma dica aqui pra vocês, tá bom pessoal? O que acontece? É, eu tô com essa placa aqui desse Moto X Play pessoal que conhece aí sabe que esse celular aqui é como se fosse um papel essa placa, né? Então aqui eu vou deixar uma dica aqui para vocês para a troca desse conector, tá bom? Porque se der muito calor nessa placa aqui, corre o risco de deformar ela. Porque ela é muito fina, Moto X Play, esse, essa placa é extremamente fina. Não sei porque os fabricantes faz isso aqui, mas é desafio para nós, né? E como a gente gosta de um desafio, vamos lá. Vou deixar essa dica aqui para vocês, ó. Eu já tenho essa dica do alto-falante aqui já no vídeo anterior. Mas eu vou reforçar ela aqui com vocês, tá vendo? Ó? Dois alto-falantes, tem um aqui que o, o buraquinho dele é por baixo E tem esse outro aqui que é por cima, certo? Então se tivesse só aqui, ó Esse de, de que o buraco era por baixo Eu podia tampar tudo legalzinho, não ia dar problema nenhum Tá bom? Então o que, que eu faço aqui, ó? Eu pego a fita, tá? Pego a fita aqui, ó, reflexiva O que, que a gente vai fazer? Eu vou colocar ela assim, ó Desse jeito aqui, ó Ó Aqui eu posso apertar no microfone pequeno aqui e isolar ele legalzinho, não tem problema, tá bom? Então aqui ó, o que, que eu faço dessa forma aqui ó, só para vocês entenderem. Quando a gente dá calor nessa, nessa fita, ela solta a colinha. Então se eu deixar desse jeito aqui ó, o microfone está aqui. Se eu deixar dessa forma encostado, a cola pode tampar o buraco do microfone aqui e aí eu tenho outro trabalho que é trocar esse microfone aqui. Tá? Então o que que eu faço aqui, ó? Essa dica eu já deixei num vídeo aí, tá bom, pessoal? Ó. Segura aqui, ó, com a com o bisturi, com a pinça o que você tiver na mão. Segurou? Você levanta um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Ó. Olha lá. Olha lá, ó. ó o buraquinho dele lá, tá vendo? Então aqui eu já estou isolando para não pegar calor nele, certo? E como eu não vou fazer com a estação de retrabalho Então eu não corro o risco de dar muito calor aqui ó. Eu vou jogar aqui, ó, desse jeito Aqui é uma dica, certo? Olha lá, ó. tá legalzinho Tá bom, pessoal? E agora eu venho com o ferro de solda aqui ó. Como eu disse, minha uma bacon, é Bacom Bacon 950D Meu ferro de solda, minha estação O que, que eu vou fazer? Pasta Para solda eu vou lambuzar o conector, certo pessoal? Ó, passei aqui, ó Lambuzei Muito cuidado para não danificar as trilhas, tá bom? Eu faço dessa forma quando essa placa, quando é a placa muito delicada. Que nem essa daqui é muito delicada. Então eu venho aqui, ó. Aí eu vou pegar o estanho, tá bom? O meu cobix. Vou fazer assim, ó. Ó. Tá costanho nele, ó No conector Tá vendo? Droga. Dá um tempinho para ele derreter bem, ó Aqui a mesma coisa, tá vendo aí, pessoal? Ó. ó Tá bom? Então vamos lá, com calma, ó Ó lá Tá vendo, pessoal? Ó Ambuzou, ó Bastante Joga mais aqui, tá bom? E aí eu venho com a pinça O que, que eu vou fazer agora aqui? Ó Ó, vê se não é o pessoal do caminhão não. não é não, né? Ó Tá vendo, pessoal? Ó Vamos de boinha, devagarzinho Ó Olha lá, já foi, tá vendo? Tirei, beleza, pessoal? Ó, tirei aqui, ó, tá vendo? Não danificou trilha nenhuma, ó, tá legalzinho. Aqui, ó, continuou, tá vendo, ó? Olha lá, o microfone, ó, não pegou nada nele, ó. Tá vendo? Se eu jogo a fita kepto, a fita reflexiva por cima dele, eu ia tampar aquele orifício ali, tá? Então eu ia ter que trocar esse microfone. Aí aqui é o seguinte, ó. Essa dica que eu queria deixar para vocês. Então aqui é o seguinte. Para você limpar, ou você pode pegar a, a, a malha de soldadora, tá? Ou então você tira a placa daqui e vem com o sugador, beleza? Ó Aqui, ó, você pega aqui, ó, com a malha de soldadora, tá vendo? mais de boinha, devagarzinho, ó. Ó, tá vendo? Vai devagar. Ó lá, tá vendo? Já foi aqui, ó. Vamos tirar desse lado aqui também, ó. Olha lá, saiu, tá vendo, pessoal? Então, assim, tem essa situação com a malha de soldadora. Ou então, você vem com o sugador de solda. E aí, você pega e tira de boa. Ó, tá vendo? Dá uma limpadinha aqui, ó. Antes de você tirar a fita reflexiva, você dá uma limpada pra tirar a pasta. Pra não correr risco dela ir pro, pro, pro microfone. Aí, eu vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Mesmo assim, ó, tá vendo? Ainda foi um pouquinho de pasta... Para ele, pro microfone, mas não ficou no buraco aqui, ó. Olha lá, eu chegar mais perto para vocês verem. Tá vendo? Olha lá, pessoal. Então aqui eu não danifiquei esse microfone. O que é que eu faço aqui agora, ó? Com cuidado, pouquinho de álcool isopropílico cotonete. E aí eu venho aqui, ó. Ó. Ó. Devagar. Ó. Sem pressa, tá vendo? Ó. Ó. Ó. Tá vendo, pessoal? Ó, limpou, esse aqui não tem problema porque o buraco dele tá embaixo ó, aqui já foi mas tá vendo aqui ó o meu maior problema seria esse daqui certo? ó mas aqui a agora tá tranquilo tá bom? essa dica que eu queria deixar aí pra vocês, é, a webcam aqui deu um probleminha, mas o bom é que tá dando pra, ó, tá voltando agora aqui, deu um probleminha aqui, mas estamos de volta aqui, ó então essa dica que eu queria deixar pra vocês, beleza gente, ó Olha ah lá, microfone tá limpinho, tá bom? E aqui, ó, eu tirei com a malha de soldadora, mas você pode tirar a placa daqui e tirar com o sugador, tá bom? Ó, o webcam aqui é por causa do jogo que vai começar ali atrás, ali, ó, ela tá dando uns probleminhas. Mas o bom é que o microscópio tá legalzinho. Beleza, meus queridos? Deus abençoe, deixando essa dica aqui para vocês. É, se gostou desse vídeo, deixe seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal para receber aí as notificações, ative o sininho, tá bom? E que Deus te abençoe muito aí. Precisando, conta conosco, deixe seu comentário lá, se quiser deixar seu WhatsApp aí, a gente entrar em contato com vocês aí, a gente tira qualquer dúvida aí, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus!